Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Noleto e quero convidar você para participar do curso de especialização em prótese dentária aqui na CEPREDUCAR. Entre os diferenciais, nós temos a fotografia odontológica, o DSB, planejamento digital do sorriso, marketing digital na odontologia e entre outras novidades. Você não pode ficar fora dessa. Vem ser século!